A princípio eu comecei fazendo a faculdade lá no Peru, eu fazia Engenharia de Alimentos. Houve uma, uma oportunidade de fazer um, um intercâmbio, então eu prontamente eu aceitei, sem conhecer onde ficava o, o Rio Grande do Sul, então nesse intercâmbio era para ficar praticamente só três meses. E passaram esses três meses, viraram três anos, seis anos e agora estou dez anos aqui. Era 90 dias para eu ficar, e esse tempo passou e eu deixei vencer meu visto. E ali começaram as fortes complicações. Eu queria voltar a estudar, voltar a estudar, voltar a estudar, mas por causa da documentação vencida eu não podia fazer. E um de meus amigos eh, que morava em Tubarão, em Santa Catarina, ele me ligou entrou em um contato comigo e me falou, Davi, eu quero que tu me ajude lá. Ele tinha uma firma, então eu fui ajudar a ele. E ali conheci meu esposo, conheci... A Dayane. Só que antes de me casar, eh, no ano de 2009, o presidente da República ele deu uma lei de anistia para todos os estrangeiros que tinham entrado a tal, a tal data. E ali eu me encaixei bem certinho e começou ali minha, minha documentação. Ela tinha uns parentes e eles que nos convidaram para vir aqui a Caxias do Sul. É, aqui eu me sinto como se estivesse em casa, mesmo estando longe do meu país, mas. Aqui parece o um lugarzinho onde eu me sinto acolhido. Quando eu estava me decidindo o que, que eu iria fazer, eu vim para essa instituição e eu me lembro que eu conversei com a professora Giovana. Queriam tirar essa dúvida. professora me diz uma coisa, que diferença tem entre engenharia civil e arquitetura? E ela me explicou ali. E ali comecei a pensar, puxa vida, eu acho que vou fazer arquitetura. E quando comecei a chegar no curso, nossa, parece que foi aquele encontro que tu te encontra com tua amada há tempo, que tu não sabia que tu amava, mas ela estava ali, então isso foi ali. A minha inspiração é minha mãe. Minha mãe, eu tenho muita saudade, eu, eu quero que no dia que eu me esse, esse homem formado esteja ali, ela presente. Minha mãe sempre foi aquela pessoa, a pessoa que... Me incentivou. Então, para mim, o fato de ter chegado aqui na faculdade, estar na faculdade, é um fato tão bom que eu, em algum momento eu vou sair, mas eu digo, eu não quero sair. Eu brinco com minha esposa, ah, eu quero algum dia chegar a lecionar aulas ali na faculdade. Então, é tão bom isso. Eu acredito que, que quanto mais educação a gente tem, quanto as pessoas se dediquem mais aos estudos, tudo, o conceito, a forma de ver as coisas muda. Meu nome é Davi Armando Gamarra Bravo, eu sou natural de Lima, Peru, eu tenho 32 anos. Ainda tenho muitos desafios para fazer. É... Eu amo essa, a FCG.